Salve, tropa! Nós temos que analisar mais um capítulo da queda do Dilma. Ele está caindo rápido e vai ser feio essa queda, certo? Primeiro, nós temos que analisar o que está acontecendo com o vizinho nosso, o Chile. Em um ano de mandato, rejeição de Gabriel Boric chega a 60%. E isso se dá ao fato da era da internet. Você pode ter controle total sobre a mídia podre, você pode manipular com a narrativa que for. O momento que as pessoas começam a sentir no bolso os resultados da esquerda, a popularidade começa a despencar, principalmente na era da internet. Então, o que está acontecendo no nosso vizinho Chile é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. O cara lá está durando um ano. Será que o Dilma dura tudo isso? Tá? Primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês, tá? Sem maioria no Congresso, Dilma deve sofrer várias derrotas com MPs. Para quem achava que o Dilma teria uma boa governabilidade, ah, meu Deus do céu, não é? Cadê essa história de orçamento secreto? Tá tentando lá reativar para ver se convence os deputados a ficarem do seu lado? mas parece que não tá indo tão bem, né? Sem maioria no Congresso, Dilma tem encontrado dificuldade para reverter o quadro atual do bloco governista. O impasse é tão expressivo que envolve até mesmo figuras do centrão. A gente vem conversando com vocês aqui. O grande problema do Dilma não é o Bolsonaro ou o bolsonarismo, é o tal centrão que quer emplacar o Alckmin o mais rápido possível costumam estar em negociações chaves do Governo Federal. Nove União Brasil e o MDB apresentam resistências internas para aprovação de diversas medidas provisórias editadas pela atual gestão. Juntas, as siglas contam com 120 representantes, 101 na Câmara e 19 no Senado. O MDB, em específico, já descartou apoio automático ao governo. A barreira também segue ativa no União. A instabilidade do governo no Congresso foi assunto ecoado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, no início da semana durante um evento em São Paulo Ele destacou que o Planalto ainda não tinha uma base consistente. que eu falo para vocês? Aguenta o Pachecu e o Arthur Lira aí, Dilma. Só que não para por aí, tá? Temos aqui outra notícia. Omissão de Dilma sobre invasões do MST preocupa e amplia a crise com bancada do agro, tá? Mais um montão aí de pessoas desse centrão que está um pouco triste com essas invasões do MST. O Dilma né, não pode simplesmente lá reclamar e falar, Oi gente, eu acho né, que esse MST está passando dos limites. Ele não pode ir de, de, de frente contra o grupo que mais o apoia nesse governo que acha que agora tem carta branca para invadir a fazenda que quiser só que não é bancada do agro somente né aqui nós temos um videozinho que tá viralizando sobre uma fazenda de um militante do PT sendo invadida né primeiro tivemos aquela lá do Suzano Onde o dono do Suzano foi lá e deu apoio à eleição do Dilma, e depois teve três fazendas suas invadidas. E aqui a história se repete. Então, traga embaixo isso, produção. Olha o que fala o deputado estadual do MS Seca do PT. Esse cara é petista, tá? Não é centrão, não é bolsonarista, é petista falando. Ah, pelo pronunciamento que faz. É uma barbaridade o que está fazendo. Com companheiro, amigo, Raul, na sua propriedade, em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido. agora precisa de estudo antropológico definido? Quanto que isso foi importante para essas evasões? Para dizer vazões? que é terra indígena, e do outro, dois ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá. E... mas, ué... Onde você queria que fossem derramados, cara? Agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares. Pro... Ih, mas que coisa, o petista perdeu a fazenda. O companheiro o companheiro, o companheiro, perdeu a fazendinha, né? Chora, faz o Hélio, otário. Pedindo Raul e sua família de tirar lá, de lá, aproximadamente 7 mil sacas de soja que foi colhido. Perdeu, Playboy? Perdeu, faz o Hélio. Né, socializou a saca de soja, parceiro. Socializa aí. Pior, proibindo, consequentemente, de plantar uh, o milho. Na minha ida a Brasília, fiz questão de dizer às autoridades do governo Lula, com quem dialoguei, a preocupação com o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. Falamento. lamento, tá. É uma vergonha. E quero, deputado é, Pedro Seu Neto, aqui nesta casa, me manifestar como deputado do PT. Não contem com. <risos> Comigo, essa gente que sem nenhuma razão ocupa, invade propriedades produtivas, ah, gerando uma insegurança jurídica e correndo o risco de consequências que a gente não tem dimensão do que pode acontecer. E... Faz o selo, faz o L, selo, faz o L. E venho de lá... ai, ai, fazenda invadida por indígenas em Rio Brilhante é de dirigente do PT. <risos> Ai, meu Deus do céu, nunca curti tanto uma invasão de terra. E aí, vamos ao bolso do trabalhador, que fica a mídia podre inteira tentando fazer ginástica mental para ver se emplacam, mas tá aqui, na própria Folha de São Paulo. Gasolina e etanol sobem mais do que o esperado após retomada de impostos federais. Hum, o culpa do biroliro. A culpa do Birolino. Ele aumentou. Nas vésperas da eleição, ele aumentou. Não, ah, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não dá pra vocês ficarem culpando o Bolsonaro por tudo, pela desgraça que vocês estão fazendo. E o trabalhador sente. Você acha que na hora de colocar 10 reais lá, na Octa pro de gasolina premium aditivada, né? 8,50 na original ali, você acha que o trabalhador ele vai pensar, ai... Tudo isso é culpa do Bolsonaro. Que Ele me enganou, ele abaixou os impostos e aí eles tiveram que aumentar novamente. É pelo socialismo. Ai oh, meu Deus do céu. Ninguém compra esse discurso na hora de pagar a conta. Segundo a ANP, repasse para a gasolina chega de perto de 50 centavos por litro. Etanol já subiu 17 centavos. E podem ter certeza que isso vai ser muito pior quando o aumento chegar no diesel, que o governo está tentando frear para não comprar briga com os caminhoneiros. Mas esse dia pode ter certeza que vai chegar. E aí nós vamos ao desministro maldade, né, que está passando vergonha. Vamos lá, é só deixar eles falarem. né Entrevista especial com o William Wack da CNN. Ele achou que ia lá e iam abraçá-lo. Vamos ver. Outra coisa que o Guedes fez que pouco se fala é que ele começou a desonerar tudo. Ué, tudo. Nossa, maldito Guedes. Como que ele pode tirar ele imposto de tudo? Não foi só combustível nas vésperas da eleição. Ah lá a narrativa. a ah, narrativa. O Bolsonaro. O engomido do Bolsonaro que você tá pagando 10 reais o litro. Ele tomou dinheiro dos, dos governadores. Ele. Matadinho os governadores. Ficaram pobrezinhos. É, aprovou um pacote de medidas depois da eleição que tá nos custando 20 bilhões de reais anualizado. Que... Ah, tá te custando, né? Que nós estamos tentando reverter no Supremo Tribunal Federal e já conseguimos reverter algumas medidas que o Mourão tomou com o Bolsonaro de férias, o Guedes de férias. Então, a confusão, o que, que nós queremos? Restabelecer. Que o que é o tá falando, Mas, né, pela de instituições não financeiras, frete de, da Maria Mercante, o fundo da Maria Mercante, o preço de transferência das... Maldito Guedes, mano. Nossa, como ele pode ter tirado o juro de tudo? Ferrou o Dilbo. Multinacionais. Uma série de medidas. O Percy, que era um programa excepcional, que não, deveria acabar dia 31 de janeiro. Ele fez questão de publicar a portaria dia 2 de janeiro. Dia 31 de dezembro. Foi para 2 de janeiro. Para a gente ter problemas com a questão da anualidade. Ai, que triste, né? O Guedes te ferrou legal, né? E aí, vamos lá, né? Cadê o projeto do Haddad? Escreve aqui o usuário do Twitter. Consegue responder o entrevistador do CNN Brasil? Comentário. O âncora foi de uma sinceridade arrebatadora. O ministro da deseconomia faz cara de choro. Vamos ver, produção. O Lula está ajudando o mar a ficar mais turbulento. Quando ele... Deixe na sua descrição que me parece muito adequada. A sua descrição com o ministro Fazenda do dilema do empresário me parece absolutamente realista. O que o senhor está trazendo é o que todo mundo que toma decisões no mundo da economia sente. Como é possível atuar com juros reais desse tipo? Como é possível, manda aí. Mas a ponderação que eu ofereço a sua avaliação, já que também o senhor ingressou um pouco no lado internacional, é a seguinte. O Brasil é percebido lá fora como um país tradicionalmente de juros real alto, porque é um país... Aquele que teve que ir lá se recuperar da dependência química ou dependência alcoólica em termos de inflação E ainda não se sabe se ele sofre uma recaída e tem uma poupança muito baixa Ou seja, o Brasil é uma merda para ser investido então, A nossa percepção ou a percepção a nosso respeito lá fora é a do risco E o nosso risco tem sido constantemente mais alto do que o risco de países comparáveis ao nosso redor Lógico! Quem vai investir aqui? Tá maluco? Que tem inflação consistentemente mais baixa e juros reais também consistentemente mais baixos. Então, seguindo a linha da pergunta da Raquel e do que a Daniela estava abordando anteriormente, como que será possível mover a autoridade monetária a trazer os juros para um patamar que alivie a situação horrorosa horrorosa, que todos estão vivendo hoje no Brasil por conta dos juros altos, se a política fiscal, influenciada pelas questões de popularidade, aumenta a percepção de risco. O Lula Ele tá... simplesmente fugiu dessa pergunta, deixou na conta do Paulo Guedes. Não, porque o Paulo Guedes diminuiu os impostos, eu é a culpa dele, é a dele. Por último, certo? Se você deseja apoiar o nosso canal, faça através da nossa oitava rifa e concorra a mil reais no Pix, certo? Eu também estou enviando o nosso convite para o nosso grupo de WhatsApp VIP, certo? Para todos os apoiadores do Apoia-se, cheque no seu e-mail se você é apoiador, já chegou lá o convite, né? e quero agradecer todo mundo que está entrando. Muito obrigado, mais um capítulo aí da queda do Dilma e até a próxima. Tchau, tchau.